Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador da Vida Magna e Qualidade de Vida, e vou te explicar as três grandes armadilhas que impedem qualquer pessoa de ser feliz. Se você realmente quer obter mais da sua vida do que você vem obtendo, parabéns, você está no lugar certo. Agora eu quero te deixar claro que esse tipo de transformação, esse tipo de vida, não é para todo mundo. Porque tem pessoas que vivem presas em três grandes armadilhas. E enquanto estiverem aí, elas não têm chance nenhuma de dar um upgrade na sua vida. e Viver com mais realização, com mais qualidade de vida, com mais felicidade. Eu vou te falar essas armadilhas agora e fique atento para ver se você tem afinidade com alguma delas. Veja se o seu pé está preso em uma delas, pois isso impede você trilhar no caminho da felicidade e de se conectar com a vida. Armadilha 1 eu chamo de problema zero. São aquelas pessoas que acreditam que para ser feliz precisam resolver todos os problemas. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha problemas. E se resolver todos os problemas fosse necessário para ser feliz, ninguém nunca estaria feliz. Isso é uma fuga. É o tipo de pessoa que pensa em ser feliz no final do caminho. E não durante a jornada, durante a caminhada. A pessoa até entende que depende dela fazer algo, mas se impossibilita, com pensamentos de agora não posso, agora não dá, depois eu vejo, ou seja, ela se torna vítima das circunstâncias. A pessoa, assim, vive para resolver problemas. Ela perde o prazer pelo que faz, ela perde o prazer pela vida. Cuidado se você costuma pensar coisas do tipo, quando eu não tiver mais problemas, eu serei feliz. Depois que eu resolver tal coisa, eu vou fazer isso ou aquilo para ser feliz. Enquanto eu não resolver esse ou aquele problema, eu não poderei ser feliz. Muito cuidado. Fazer isso é ficar adiando a sua felicidade. Geralmente por medo de enfrentar uma mudança, um desafio ou um conflito interno. Pergunte-se, o que você faz que te deixa feliz da vida? É preciso aprender a ser feliz na jornada. A segunda armadilha é a terceirização. É outro erro terrível. É sim, se fulano fizer tal coisa, se Beltrano mudar, se Cicrano me ajudar. E assim atribui a responsabilidade da felicidade para outras pessoas. Ou seja, se torna vítima dos outros. A pessoa que faz isso está se escravizando. Ela está colocando a coisa mais importante da sua vida na mão de outras pessoas. Chega ao ponto que algumas pessoas vivem suas vidas em função do que os outros vão achar. A pessoa que vive assim, vive para agradar os outros. Ela perde a motivação, ela perde a capacidade de engajamento e o interesse por se desenvolver. Pergunte-se, o que você realmente quer para a sua vida? A felicidade é uma conquista interior. Eu estou falando de ser feliz e não estar contente de estar alegre. A terceira armadilha é o conformismo. É assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já experimentei tal coisa e nada dá certo, nada funciona para mim. Essa pessoa mantém um registro bem guardadinho de todos os fracassos, de tudo que não deu certo. E usa isso para justificar a si mesmo que não adianta tentar mudar. É melhor se conformar, ou seja se torna vítima do destino. Ela pode até conseguir se conformar por um tempo, mas isso vai deixando a vida vazia, sem alegrias, a pessoa vai entrando num estado de apatia, que é a morte das emoções, a morte dos sentimentos. A pessoa, assim vive para sofrer. E a vida vai perdendo sentido, vai perdendo significado. É impossível não ter experiências positivas. Todo mundo tem alegrias e momentos felizes para colecionar. E cada um precisa aprender a guardar isso de alguma forma. Formar o seu estoque de felicidade. Imagine que o suco de uma laranja seja um dos aprendizados da vida. E a pessoa que vive assim, ela esquece, eu nem tomo esse suco, não tomo esse néctar da vida. Mas ela guarda toda a casca, todo o bagaço da laranja e vive carregando esse fardo de um lado para o outro. É horrível viver assim. Então pergunte-se, o que você está levando, o que você está carregando da sua vida? ou para onde você está levando a sua vida. Como você viu, esse comportamento de vítima é o principal impedimento para ser feliz, para ter qualidade de vida, para realizar seus sonhos e desejos. As consequências são terríveis, a pessoa está sempre dependendo das circunstâncias ou de alguém, só faz alguma coisa quando é obrigado por alguém ou pelas circunstâncias, ela vai criando um vazio interior, perde o sentido e não sabe mais o que fazer. Ela fortalece e até aumenta as crenças limitantes que bloqueiam o seu sucesso e a sua realização. E esse comportamento de vítima vai criando uma esperança vazia. Esperança vazia é ficar esperando que algo aconteça para depois você fazer alguma coisa pela sua vida, pela sua felicidade. É como se de repente fosse aparecer o gênio da lâmpada com uma solução mágica. Sim, devemos ter esperanças, mas é preciso fazer algo por essa esperança. Se você não faz nada para que essa esperança se realize, me desculpe. É uma fuga, é uma ilusão e você vai morrer esperando. Inclusive tem um monte de piada que fala sobre isso. Olha, do céu cai chuva e raio. E nos desenhos animados caem cofres e pianos. Se este é o seu caso, é possível que a solução esteja se apresentando para você de diversas maneiras e você não veja. A boa notícia é que isso pode ser mudado.